Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Mas Antes de ler, eu quero fazer como a gente fez na semana passada. Eu quero que você entenda o contexto deste texto que nós vamos ler. I Eu sei que esse texto é muito conhecido, mas eu tenho que contar a história. Porque eu sei que tem algumas pessoas que talvez não saibam a história. Só para lembrar, a gente tem falado muito sobre a vida do povo de Israel. Domingo passado nós falamos muito sobre conquista. Quem se lembra alguma coisa sobre conquista? Last week we a lot about Amém, nós. Quando nós falamos também sobre Ezequias, nós também falamos sobre conquistas. Por quê? Porque Deus é aquele que nos, nos dá a conquista. Deus que nos leva para a conquista. Você crê nisso? Nesse ponto da história que nós vamos ler, nós vemos uh, o povo de Israel agora, eles cruzaram o Rio Jordão, indo para a terra prometida. God, Eles chegam diante da primeira cidade que é a cidade de Jericó. First city, e é interessante porque Josué agora ele estava tendo uma grande experiência com Deus. Ele estava sendo confirmado como líder de Deus no, uh, sobre o povo de Israel. líder From God over the people of Israel. E é interessante que a gente percebe que durante 40 anos Moisés havia sido confirmado como líder do povo de Deus. Todo mundo respeitava Moisés. Mas sabe o que acontece quando um novo líder entra? You não know sabe Normalmente as pessoas começam a fazer comparações. Normally people begin to compare the two. Ah, mas o pastor Fulano fazia assim. Oh, but so -and -so did this. Ah, mas eu gosto mais do meu pastor do Brasil. Ah, mas eu gosto mais do meu pastor do Brasil. Ah, eu gostei muito do Fulano, ele é meu pastor para a vida inteira. Mas aí, quando aí mas esse pastor ele é bonzinho, mas não é tão bom como aquele meu pastor. E eles estão. Estavam de fato também fazendo a mesma coisa com Josué. And doing the same thing with ah, Moisés morreu. E agora o que vamos fazer sem Moisés? Oh, Moses died now. What are we do Moses? Mas aí Deus providenciou algo especial para confirmar o ministério de Josué. Then Moses, he to the ministry, Joseph, porque, porque Deus havia falado com Josué. God had to Não temas. Not be Não te espantes. Do not be da mesma maneira como eu fui com Moisés. In the same way that I was with Moses, eu serei contigo. I will be with you. Você crê que Deus pode fazer isso? Do you that God can do Amém? This? Amen. Deus como foi com Moisés. Alguém que você conhece, que é muito abençoado, ele também pode ser, pode estar com você. E o que foi que Deus fez? Deus abriu o Rio Jordão para o seu povo passar. Deus disse assim para Josué, coloque a Arca da Aliança na frente com os sacerdotes. Ele disse a coloque a Arca na frente com os líderes. The priests. The priests, e quando diz quando eles molharem os pés na água do rio Jordão Jordan, as águas vão se abrir olha que maravilha e quando eles eles colocaram os pés dentro do Jordão o, a água do rio se abriu when they mas Deus não parou por aí. Deus deu algumas orientações para Josué. Deus disse: Olha, nessa cidade, Jericó, eu quero que você coloque os sacerdotes com a arca na frente e o exército atrás. E você vai cercar, rodear a cidade com esse exército e a arca do Senhor uma vez por dia, e você vai fazer isso durante sete dias, and you're do this for days. mas no sétimo dia, the day, vocês vão dar sete voltas em volta da cidade, you're go the city times, e quando vocês terminarem as sete voltas, when you go the time, os, os, vocês vão tocar as trombetas, Play the trumpets. E vocês vão gritar. And you guys are scream. Olha, imagine Deus mandando o povo gritar ainda tem gente que diz que Deus não manda ninguém gritar andam em vez que Deus manda gritar sim e eles fizeram isso And they did this. mas é interessante que Deus falou algo muito, espe muito específico para eles vamos ler a partir do versículo 16 de Josué 6 vamos começar um, starting on verse 16 from Joshua 6 e aqui eu quero que você veja porque Deus havia dito you guys God had said, quando vocês gritarem When you guys scream, os muros de Jericó cairão the walls of will fall. vamos falar juntos Let's say os muros the walls de Jericó of cairão will fall. talvez você esteja enfrentando a sua Jericó talvez você Going up against your Jericho. Eu quero hoje que você aprenda algumas lições sobre conquista dentro da palavra de Deus. E eu quero que vocês tenham alguns conselhos sobre conquista da palavra de Deus. Quando vocês querem conquistar, eu quero conquistar. Amém. O que você quer conquistar? Talvez você pense logo de cara naquele trabalho. Talvez você pense top de cara naquele trabalho. Eu queria que você agora desligasse esse, esse tópico da sua vida. Porque na vida do cristão, é Deus quem trabalha por nós. Você crê nisso? A Bíblia fala isso. Se você não crê, lê lá em Isaías 64, versículo 4. If you don't believe reading Isaías 64, 64, versículo 4. Open your Bibles to Eu quero que alguém leia, vocês aí leiam. And I want someone to read, I want you guys to read. Quem gostaria de ler bem alto? Amém, would like to read it. Amém, Júnior que tá ali com vontade de ler, terrível eu tô vendo. that he really wants <risos> to read it. que, é que 644. Tá ainda, irmãos. Amém. Ah, aqui ó. Opa, ali ó, vai lá, irmã, vai lá. Desde o mundo, não tem ouvido, nem que Ele tem preparado para que ter a, Essa versão dela não usa a palavra trabalho. Mas a, a outra versão diz desde a antiguidade But in verse it says, Since times, nunca se ouviu nem se viu um Deus além de ti no. No one has heard, no ear has perceived, que faz o que? não ouvir, irmãos está todo mundo aqui? <sus> é que trabalha um que para aqueles que nele esperam é você crê é agora que Deus trabalha por nós? É que que nós? eu creio eu então aqui veja o que diz vamos ver o que diz aqui. Josué 6, versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. The time around, when the shout, the blast, Porém, a cidade será anátema ou maldita ou consagrada ao Senhor ela e tudo quanto houver nela somente a prostituta raabe viverá ela e todos os que com e com ela estiverem em casa porquanto escolhe, escondeu os mensageiros que enviamos The is to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies when we went. somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o But keep away from the devoted things, so that you will not be bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble upon it. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. All the silver and gold, and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos? Conquista. Todos nós queremos conquistar. Conquista significa avançar. Conquista significa avançar. Talvez ganhar. Talvez ganhar. Talvez acrescentar. Né? Toda a nossa conquista, isso nós precisamos entender em primeiro lugar. Ela exige uma batalha. It needs a Não existe conquista sem batalha. There's no conquest without a battle. Na realidade, a vontade de Deus para nós, o Seu povo, reality, us, people, é que nós conquistemos. É que nós avancemos. Quantos creem nisso? Você crê que essa é a vontade de Deus? A Bíblia fala isso em vários lugares. A Bíblia fala, se quiseres obedecer, comereis o melhor dessa terra. Talvez você chegou num ponto da sua vida que você acha que não tem mais nada para conquistar. Mas quando você pensa que chegou ao fim, you para Deus é só o começo. Para Deus é só o começo. For é realidade, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer que a gente conquista na vida pessoal o relacionamento, in our relationships, o casamento Deus quer que a gente conquiste na vida dos filhos. Deus também quer que a gente conquiste na área financeira. Deus também quer que nós conquistemos na área espiritual. Que nós conquistemos conhecimento dEle. Que nós cresçamos na vida espiritual. Que nós cresçamos na intimidade com Deus. Ele quer que nós cresçamos no conhecimento da palavra. Ele quer que nós cresçamos na oração. Ele quer que nós cresçamos em todos os níveis que ele designou para que nós cresçamos. E nós precisamos aprender algumas lições com essa história dos filhos de Israel e a primeira lição and the first lesson tem a ver com o que eu já falei sobre trabalho about, por isso work. que eu pedi que você desligasse o quesito trabalho secular das conquistas de Deus that's por what, enquanto work, work, e a primeira coisa que nós vamos entender quando o assunto é conquista When the topic is conquest, é que toda a conquista nossa is tem que vir de Deus. Vamos falar juntos. Toda conquista all of our tem que vir de Deus. Só existe, pra, só deve existir na nossa vida a bênção se a conquista vier de Deus in our lives there should only be a blessing if it comes from the conquest from God. Se a fonte não for Deus, if the fountain or the source isn't God, não é it's not blessed. Nós isso. We need to understand this. The Bible says that from the same well cannot come sweet water And salt Deus, de fato, deu instruções bem específicas. So God, he gave very e Deus exigiu que houvesse obediência total. And God, he to have total obedience. Deus disse para eles assim, them, "Vocês, Os muros vão cair. He said the walls are gonna fall. Vocês vão conquistar. You're gonna conquer. Mas na realidade vocês não podem tocar em nada. Reality, Fala comigo nada. Say with me nothing. Aí você pergunta para mim, mas que tipo de conquista é essa, pastor? And then you're asking, pastor, what kind of conquest is that? Se nós vamos vencer, If we're going to win, if we're going to conquer, if the walls are going to fall down, what kind of conquest is it if we can't touch anything? This all it takes part of the mysteries of, for, from God through our conquest. When God gave those instructions, saying, put the Ark of the Covenant in front, this has a great symbol this has a great meaning in our conquests. Por de de Because the Ark of the Covenant Signifies the presence of God. E tudo, então, que Deus manda a gente fazer And so then everything that God asks for us to conquest Doesn't mean that we have to put our hands over that. Não que nós vamos doesn't mean that we're going to earn anything material with that. But we need to understand that the presence of God needs to go in the front. Tudo que você for fazer, that you do, tem que invocar a presença de Deus. Needs to have the presence of God. You de need to seek the presence of tem God. You de need to cry, you need to cry out for the presence of God. Fazer, Anything that you do. Eles God had already told them to go ahead. Deu but God gave specific instructions. A arca na Put the Ark of the Covenant in front. De We have this habit of questioning God. Ah, por que que Oh, mas por que eu disso tudo? Para louvar Deus, para fazer as coisas para Deus, não precisa disso, não precisa daquilo. Mas, irmãos, se Deus colocou no coração, se Deus, mandou, se Deus dirigiu, é para fazer daquele jeito. Mas, irmãos, se Deus colocou no coração, se Deus disse para fazer daquele se Deus fez de Imagine se Moisés fosse questionar com Deus. No dia que ele viu ali a sarça ardente no meio do deserto. E ele percebeu que o fogo não consumia aquele, aquela árvore. He that the flame, it wasn't that bush. E ele decidiu chegar mais perto. So he to come o que foi que Deus disse para ele? What did he say to Moisés. Moses? O Deus disse a Moses? Tire as sandálias dos teus pés. Moisés podia ter questionado: para que isso, Senhor? Mas, Senhor, aqui esse chão é perigoso. Mas, Senhor, this terra aqui é perigosa dangerous there are snakes here don't you love me Lord you want me to do something Lord? that doesn't make any sense for us it doesn't matter we just have to obey if God said that the place is holy then it's holy and that's the end of it if you have to take off shoes you have to take off shoes that's it na realidade nós não podemos questionar as maneiras de Deus reality, nós temos que crer que é Ele quem derruba os muros. Have to believe that he's the one that breaks down walls. Irmão, se Deus não derrubar o muro, ninguém mais derruba o muro. If God doesn't tear down the wall, then no one else will be able to. Existem conquistas que não tem como conquistar se o muro não cair. And there are conquests that can't be conquered if we don't tear você down the Você vai lutar, walls. lutar, lutar, mas vai ser em vão, porque você não vai vencer se o muro não cair. You're fight, fight, and fight in vain if that wall come down. Você, você pode, pode até, até pensar que aqueles muros eram muros igual da que qualquer vento pode derrubar. Kind of Mas não era não, irmãos. Like Eram muros em que havia um casa sobre esse muro, inclusive. Were walls that had built upon them. Esses muros normalmente tinham... Duas ou três paredes, ou mais paredes. Walls, they had two or three walls all together. E na realidade, somente Deus poderia derrubar aquele muro. And reality, only God could tear down those walls. E nós temos aprender que isso só pode vir de Deus. E temos que que Deus, It can only come from God. Temos que entender que se Ele não estiver conosco, We to that if not with us, não adianta avançar. Mas tem uma coisa também que eu quero te dizer que é muito importante. Se Deus estiver com você, if God is with you, vá, vá não importa quantos vão com você porque se Deus estiver com você Ele vai te dar essa conquista você crê nisso? a segunda coisa que nós precisamos entender é que nós nunca podemos tocar naquilo que pertence a Deus você vai, quero que você entenda isso de uma forma muito especial o que significa isso? Deus disse para eles Cadesa. Disse assim olha, "Vocês vão conquistar. mas aquela cidade inteira está condenada. That E está de volta, está consagrada. It's Ninguém poderá tocar em nada. No one can touch anything. Você e disse mais o Senhor: "O ouro, the a prata, the, the silver, isso é para ser levado para o meu santuário. O que é que isso pode falar para nós? Na realidade que as coisas que pertencem a Deus elas são santas e são separadas para Deus. That that are, Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e uma das coisas que eles fizeram did, foi pegar todos os vasos, os, os equipamentos do templo do Senhor the instruments that were used in the uh, in the temple of the Lord eles para a and Nebuchadnezzar he took it to Babylon e no do seu Deus. and he put it in the temple of his God e ficou por anos. and there it stayed for many years a provavelmente uns 60 ou 70 anos. Some 60, 70 years. Mas ninguém tocou naqueles vasos. But no one touched those vases. Até que o filho do imperador persa, Until the, son of the Persian emperor, ele um dia decidiu fazer uma festa. one day he decided to have a party. E essa festa era uma orgia. And it was a E havia eles faziam festas para os seus deuses e eles tinham orgias sexuais e todo tipo de coisas que não agrada a Deus. And all kinds of that don't God. esse rei and so decidiu, no meio da festa, in the of this party, mandar buscar os vasos que pertenciam ao templo da casa do Senhor. Ele ordenou algumas pessoas para ir buscar os vasos que pertenciam ao templo. Temple of God. Trazer para o meio da festa. And bring it to the of the party. E decidir usar esses vasos. Na sua vases festa. In their party. Imediatamente. Você pode encontrar isso no livro de Daniel. Diz a Bíblia que uma mão foi vista escrevendo na parede. E ninguém conseguia interpretar o que estava escrito naquela parede. E o reino... o Ficou apavorado o rei e todos ali. And the whole even the king. Então a rainha mãe, que era mãe daquele rei and the queen who was the mother of that king que a fama de Daniel, who knew Daniel's fame she said there's a man here who has the knowledge from the gods call this man Imediatamente a Daniel. and immediately they called Daniel, e Daniel veio. and Daniel came e quando Daniel olhou na parede, and when he saw what was written on the wall ele leu, he read e it, traduziu, and he translated it, disse, and he said He said, o que estava escrito. Written, Pesado foste na balança e você foi achado em falta. E o teu reino passará de ti. And your will be from you. E sabe o que aconteceu? You know Naquela mesma noite. In that same night, o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia. Matou o rei e assumiu o império. The mid Persian kingdom came, invaded, killed the king and took over Babylon. Sabe por quê? Do you know why? Porque tocou nas coisas consagradas ao Senhor. Because he touched the sacred things from God. Irmãos, parece que nós perdemos um pouco a noção do que significa isso. Como nós vamos Aplicar estas coisas hoje. How are we gonna apply these things today? O que é santo ao Senhor? Is holy to the Lord? O que é consagrado ao Senhor? Is to the Lord? Irmãos, muitas pessoas me consideram extremamente conservador. Many consider me a conservative, conservative. Eu prefiro chamar isso de outra coisa. I prefer to call that else. Eu prefiro temer ao Senhor. I it the Lord. Eu não pego a guitarra para tocar uma música que não seja para louvar o Senhor. Tudo aquilo que nós tocamos, que o Senhor nos deu, precisa ser consagrado ao Senhor. A nossa casa, o nosso carro, o aparelho de som do nosso carro. The sound system in our car. Tudo na nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor. Everything in our lives needs to glorify the Lord. Nós não podemos pegar algo que serve para louvor e adoração ao Senhor e usar isso e para adoração da carne ou do diabo de maneira nenhuma. We Primeiro, nós nem podemos adorar a carne nem o diabo. We can't take the things that are supposed to adore and worship the Lord and use them to adore and worship the devil or our flesh because we can't adore and worship the Flesh, Porque o Senhor tem ciúme dessas coisas. Because the Lord he is he has he has jealousy for these things. A Bíblia diz que numa grande casa há muitos vasos. The Lord said that in a great house there's many vases. E diz, há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. There are vases that are for honor and vases that are for dishonor. Ele diz se alguém se purificar destas coisas, If anyone purifies themselves of e these ele things, Paulo relata quais são essas coisas. Paul, e se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para o Senhor. Ele diz: se alguém purifica se purificar dessas coisas, eles serão vaso de honra para o Senhor. Quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Jesus Cristo é o nosso dono. A Bíblia diz que nós fomos comprados. Por um bom preço. The Bible says that we were bought for a good price. Preço de sangue. The price of blood. Você crê nisso? Do you believe in this? Existe uma coisa que nós não entendemos muito bem na Bíblia. We well Esses dias a gente estava conversando lá, com, lá na, no, no grupo na casa do John. Um, these past few days we're The, one of the small groups at John's house. Com e, e Fran, and I was talking to a Rafaela and Fran. E nós falando sobre livre -arbítrio. And we're talking about free will. And many people, they don't understand how free will works. Livre free will ele só existe para uma coisa. it exists for one purpose alone para você decidir a quem você quer servir. To decide who you're gonna serve. Se você quer servir a Deus if you're gonna serve God, ou se você não quer servir a Deus. Or if you don't wanna serve God. A partir do momento que você decide servir a Deus, the moment that you decide to serve God, receber Jesus, and you receive Jesus Christ. Com, você foi comprado pelo sangue de Jesus. And you've been bought by the, by the blood of Jesus Christ. Para ser escravo do Senhor Jesus. Now you've become a slave to Jesus Christ. Mas nós não entendemos isso. Well, we nós achamos que podemos fazer tomar decisões todos os dias. E nós abrimos concessões. Nós abrimos exceções. Isso eu obedeço. Desse bem. E isso eu não obedeço. Não tem problema fazer isso hoje. Se amanhã eu vou adorar a Deus. Is tomorrow I go and worship the Lord? Isso não pode existir. This can't Nós somos comprados. We were Nós somos santificados. We were Nós fomos entregues. Nós decidimos dizer: Eu estou aqui eu quero te servir, meu Deus. De, de formas que o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Spirit. Santo vem morar em nós não podemos pegar os nossos membros e fazê-los participantes da carne, fazer participantes das coisas do mundo. world. Nós agora pertencemos ao Senhor Jesus. Now we pertain to the Lord. E o que acontece quando nós confundimos isso? And what when we this? Nós sofremos as consequências. We ah, existe um versículo na Bíblia Bible, que perguntaram para Jesus, Jesus. Devemos pagar impostos para César? We give taxes to quem lembra desse texto? Levanta sua mão. This first? Raise your hand. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, Jesus mandou pegar uma moeda e mostrou de quem é essa imagem que está na moeda? Jesus disse a alguém pegar uma moeda e dizer e ele whose face is on this coin? É de César. And he says it's Caesar's. Jesus disse então, dai a César. And so Jesus said, give to Caesar. O que é de César? What Caesar's. E de, e de a Deus. And give to God. Ninguém falou, só falar de César. e dai a Deus. And give to God. O que, que isso significa? So what does it mean? Significa que existem coisas. It, it means that there are que pertencem a César. That That to Caesar. E o que é que pertence a César? E o que pertence a O os taxes. impostos. E tem crente que não paga imposto. And pay taxes. E acha que não precisa pagar imposto. Está contra. It's Jesus wrong. disse dá a César o que é de César. Said, give to what is Mas a outra parte diz. Daí part a Deus. Deus. Says, give to God. O que é de Deus? What's God's? E O que é que Deus tem aqui. And what does God have here? O que você acha que é de Deus? O que você acha que é de Deus na sua vida? life? Será que existe algo que Deus deixa nas nossas mãos? Será que Deus cobra de nós algo? Does God require something of us? Se você não pagar os impostos, César vem. Contra você. If you don't pay your taxes, Caesar's gonna come against you. O que acontece quando você não dá acesso de César? What happens when you don't give Novi, vai para cadeia, irmãos. You go to jail. Eu duvido que tenha alguém em sua plena consciência que não paga os impostos. Eu duvido I doubt that there's anyone in their right mind. Que não paga os impostos He pay taxes, e pensa que César vai dar a colher de chá para ele. And, César não vai ligar. Not care. Na verdade? Right? É, na verdade. E não é verdade? Não é verdade? Não importa se você tem documento, não tem documento, não, não paga seus impostos. Não Deixa César descobrir. Deixa Ok? <risos> e pensa que não haverá consequências And they think that be no se não entregar o que é de Deus. What's o que, que pode ser de Deus? So what's Talvez o nosso tempo. O que, que a Bíblia diz sobre o tempo? Há um tempo a time para todas as coisas. For quando Deus criou o mundo, When God the world, foi que Deus disse. What did God say? Ele disse assim: Olha, seis dias trabalharás. He says you will work for six days. Foi ou não foi? It's not right. E no sétimo? And on the seventh, foi, ele disse, what did he say? Descansarás. You will rest. Foi eu que criei essa lei? It was, was it me who this law? Não. No. Foi Deus. It was God. Okay. Por quê? Why? Porque lá no Salmo 103 diz, porque Ele conhece a nossa estrutura. E lembra it, que somos pó. Oh, it says oh. in the Psalms that He knows our structure okay. and understands that we are dust. Preste atenção nisso. So pay attention to this. Será que a gente, será que Deus tem direito no nosso tempo ou não? Tem ou não tem? Ele tem, não é? Claro que tem. Of Será que quando nós usamos o tempo que é de Deus, do you think that when we use the time that's for God, Deus não está se importando? God isn't caring acha? about it? Fala sincero, irmão. Pode falar comigo. You can be honest with me. What do you think? E por que que a gente usa o tempo de Deus e acha que não tem problema nenhum? So why do we use God's? Why do não we é to use God's time think that it's not important? Só o tempo? Não. No, not just time. Será que Existe algum tipo de trabalho que nós podemos fazer para Deus? Sim ou não, irmãos? Sim ou não. E quando a gente não faz o trabalho para Deus, And when we don't do that work for God, será que Deus também não vai se importar? Do not care? O deismo, dízimo é, é do Senhor, a Bíblia fala. Então quando a gente fica com o que é de Deus. Stay with what's from God, haverá consequências. Be some não é verdade? It's é muito right. importante a gente pensar nessas coisas. It's for us to pay to porque a days. gente pensa que porque Deus é paciente, longânimo, amoroso, perdoador, misericordioso. Since we think that God is and and loving, ele não vai fazer nada? He's not do ah, Ele faz. Ele vai retê o que é de Deus, irmãos, faz com que a gente perca as batalhas da nossa conquista. Quando Deus falou para Josué, não é para tocar em nada. Ok, tranquilo. Eles então estavam tão confiantes que eles mandaram agora depois de derrubar os muros de Jericó depois de conquistar a cidade e agora eles vão para a segunda cidade going to the next city, e aí eles dizem não precisa mandar todo o exército e eles We don't need to send the whole army. vamos mandar 3 mil homens We're to send 3, e men. eles mandaram os 3 mil homens they sent the 3, men, mas eles perderam a batalha but they lost the battle. fugiram dos inimigos they ran away from the enemies, e ainda morreu 36 homens And 36 men died. por que? quem sabe? Who knows? tem gente que sabe, não sabe? There's people who know, right? aqui, sim ou não? não é verdade? Because porque um homem fala comigo, um one man, homem With me, one man, Diga só um homem. Say just one man decidiu desobedecer a ordem de Deus. To the Quando ele viu o ouro, ele não aguentou. When he saw the gold, he couldn't resist. Ele pegou um pouco do ouro. He took a little bit of the gold. Ele pegou uma jaqueta bem bonita. He de got a really nice jacket. ouro que ele gostava. A leather that he really liked. Pegou um pouco de prata. He got some silver. Ele Trouxe escondido, And he brought it hidden. ele abriu um buraco dentro da tenda dele And he, he dug a hole in his tent. e ele enterrou essas coisas lá. And he them Olha que coisa interessante. Josué não sabia disso. Joshua, he didn't know about this. O resto do povo não sabia disso. The rest of the didn't know about this. Mas Josué ficou agora, meu Deus, o que aconteceu? Ele foi orar a Deus. So e Deus revelou para ele: falou, olha. Him, said, Deus não mostrou quem. Who, mas Deus disse: alguém desobedeceu e tocou no que não devia tocar. Mas Deus disse que alguém tinha tomado e tocado o que não deveriam. E a Bíblia diz que eles lançaram a sorte e descobriram quem foi a pessoa. So the e eles, pela ordem de Deus, mataram aquele homem. God, e a sua família, inclusive. Well. Mas eu quero eu não quero me deter nesses detalhes mas eu quero que você entenda algo muito importante details, important. a tua conquista não diz respeito somente a você presta atenção, vou repetir a tua conquista Your, não diz respeito somente a você Por que não pastor? Not, pastor? porque de repente você não percebe que os seus atos e podem influenciar todo o grupo, toda a nação, toda a igreja. Pode fazer com que nós todos percamos a batalha. Eu falei há pouco agora na ceia. Que muitas pessoas às vezes ficam... Apontando os erros das outras pessoas. Out isso é fácil fazer, irmãos. O difícil é a gente olhar para nós mesmos. To to Às vezes nós dizemos, essa igreja, ou esse grupo, ou isso ou aquilo, não dá mais para mim. Mas quem sabe... Se não seria melhor se nós pudéssemos buscar ao Senhor e descobrir, Senhor, o que é que está acontecendo? Quem sabe nós mesmos poderíamos ser alguém que viéssemos confessando os nossos pecados. Maybe we're who goes and confesses, confesses our sins Por causa de um homem. Por causa de um homem. 36 outros perderam a sua vida. Foram eles somente que foram prejudicados? Aqueles homens, será que eles eram casados? Será que eles tinham filhos? Será que eles tinham mãe, pai? Porque um homem decidiu desobedecer. Who to porque um homem Because one man não pensou nos outros e só pensou em si mesmo didn't think about other only about nós precisamos pensar mais sobre a nossa vida pessoal We need to think more about our e pensar como a nossa vida pode abençoar os outros think about how our lives can bless como as minhas conquistas podem abençoar a igreja, e como os meus erros, e como meus erros podem prejudicar as pessoas do corpo de Cristo. É interessante que a gente tenha uma ideia equivocada sobre o corpo de Cristo. Muita gente diz: ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. Many people say, no one has anything to do with my personal life. Discípulo de Jesus não tem vida pessoal, irmãos. Jesus disciples they don't have personal lives. Vou repetir, discípulo de Jesus não tem vida pessoal. personal lives. Vocês gostariam que o pastor de vocês tivesse algo escondido que vocês não sabem o que tá acontecendo? Would you like it if your pastor had some hidden thing that was going on that you didn't know about? Muita gente não pede nem oração porque não quer que a pessoa saiba o que ele está fazendo. Many people don't even ask for prayer because they don't want someone else to know what's going on in their lives. Pastor, Pastor ora por mim. Can you pray for me? Estou comprando um carro novo. Estou comprando um novo carro. Não fale para ninguém. Porque o pessoal fica com muita inveja. Because a lot of people become jealous. Pastor, Pastor, ora por mim. Pede para mim. Eu vou fazer uma viagem para a Europa. I'm gonna travel to Europe. Eu não quero que ninguém pense que eu tenho muito dinheiro. I don't want to think I have a lot of money. Ok pastor. pastor. Pastor por mim. Oh, pastor, can you play for me? Olha, vou, vou me divorciar da minha mulher. I'm gonna divorce my wife. Eu não quero que ninguém saiba, I don't want to know, pastor. Para com isso. Stop with that. Nossa conquista. Our conquest, minha conquista, my conquest, sua conquista, your conquest. Tem minha casa, sua casa. My house is your house, right? Mi conquista sua conquista. My conquest is your conquest. Su conquista minha conquista. Your conquest is my conquest. Eu me que você uma casa nova. I'm glad that you bought a new house. Me que você agora tem um I'm glad that now you have a trailer. <laughs> acampar. Inclusive eu queria convidar os irmãos para acampar no nosso trailer. In fact, I want us to all go and I want to invite all the to go camping in the, our trailer. É maravilhoso. It's great. Isso é, de Deus. It's from é God. de Deus. Não é verdade? Isn't that right? Tu conquistas, me conquista. <laughs> Não, isso é, é verdade. Nós precisamos nos alegrar uns com os outros. It's true we need to be joyful. With one Nós usamos, de fato. Ter esse espírito de unidade na presença de Deus. To have the of unity in the of God. Por último, Finally, Fala comigo. Deus em primeiro lugar. God in first place. Eu? Deus em primeiro lugar. God in first place. E Deus acima de todos. And God above <laughs> Vocês estão rindo de quê? Vocês estão <laughs> Sério? <laughs> Abra sua Bíblia em Josué 8. Esse é um dos pontos que eu não quero que você se esqueça nessa noite. This is one to Josué 8, versículo 1 e 2. Verses 1 and 2. Veja o que, que esse texto diz. Eu quero Depois, irmãos, de confessar, de destruir, de tirar o meio a, a a maldição do meio do povo de Deus. After they had taken out de obedecer a Deus. Olha o que esse texto diz. What the text say? Look what the text então says. disse o Senhor a Josué, Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. 8.1 But the Israelites were unfaithful in regard to the devout to the devoted things. Achan's son and Kami, Carmi, the son of Zamri. No. no. Joshua 8 yeah, Joshua 8 verse 1 yeah this one 2 Should we keep getting a problem here in the text? One sec, just fixing some problems with the verse. Read this one, please. And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up to I. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. And thou shalt do unto I, and to her king, as thou did unto Jericho, and her king. Only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves, lay thee in ambush for the city behind it. Preste atenção nesse texto. O so Que esse texto está dizendo agora. This verse is here, no versículo 2. Que já foi lido em inglês. Was read in English, assim, não, no 1 um e no 2, Deus diz, não temas. Porque do mesmo jeito que eu fiz com Jericó, agora eu vou fazer com Ai. Porque do mesmo jeito que... Agora Deus tem uma recompensa. Fala comigo, recompensa. And now God has a reward. Deus diz assim, He says, Ele diz que o despojo, o gado, tudo da cidade, agora é para vocês. Nós vamos entender algo, lembra o que foi que eu falei agora há pouco, que eu pedi para você repetir, we need to understand something and remember that I asked you to repeat this. Primeiro. First. Quem? In first place, who? Primeiro quem? In first place, who? Primeiro quem? First place, who? Deus. God. Deus primeiro. God first. Primeiro Deus disse, vocês não vão tocar em nada. You guys are going to touch anything. Porque esse é meu. Because that's mine. Agora. But now. Em ai. I, Tudo é de vocês. Is yours. Nós somos entender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. O que Deus faz? Nos recompensa. He gives us a, reward. a gente pensa que Deus é pobre. We think God is poor. A gente pensa que Deus que se a gente não comer logo vai acabar e Deus não vai ter mais para gente. Olha, olha para mim, eu vou falar uma coisa para você. Você tinha que ter 10 vidas para co conseguir comer o que Deus pode te dar. To Você entendeu o que eu quis dizer, não? Quantas vidas você tinha que ter? 10 mas Deus decidiu fazer diferente. But God to do it nem olhos viram. Eye has seen, nem ouvidos ouviram. Nor ear has heard, nem jamais penetrou no coração do homem. Nor heart has o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vai ser dez vidas. It's not be ten lives. Vai ser uma vida. Chamada eterna. Chamada eternidade para que a gente possa desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Sabe quanto tempo vai gastar para você usufruir de tudo que Deus tem para você? Uma eternidade. Quanto tempo dura uma eternidade? <risos> Eterna, uma eternidade. <risos> Por que, que a gente está querendo comer tudo de Jericó agora? So why do we want to eat everything from Jericho now? Deixa Jericó para lá. Leave Jericho behind. Deixa que o melhor de Deus está por vir. the best Quais são as lições de conquistas? So Nunca toque no que é de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Yes or no? Que mais? Quem lembra de outra lição? Who remembers the other lessons? Vamos ver. Quero ouvir se você sabe. Toda conquista vem de Deus. All conquest comes from God. Ok? E por último. And finally. As tuas conquistas não diz respeito a você mesmo. Your conquests are not just about you. Mas diz respeito a todo o povo de Deus. But they're About everyone and all the people Bem, of God. Se você conquistar, If you conquer, o irmão conquista your brother also conquers. O irmão conquista, você conquista. If your brother conquers, then you conquer. Se nós juntos, If we are together, nós we conquer together. Vamos pé, vamos orar a Deus. Let's stand up and let's pray together. Pela Tua Palavra Abençoa a Tua Igreja Abençoa o Teu povo, Senhor Renova as nossas forças, Pai Ajuda-nos a obedecer as Tuas instruções Ajuda-nos, Senhor, o oh Deus A respeitar tudo aquilo que pertence a Ti, Senhor. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Deus, nesta noite nós queremos deixar para trás Lord, want to leave tudo o que é de Jericó. Everything that's from Jericho. Mas queremos que o Senhor you, Lord, nos guarde to de tocar no que é Teu. From